Muito bom dia! Está começando mais um The Watch no Canadá pra vocês e hoje é o último dia da nossa viagem. A gente conseguiu chegar em Halifax, estamos muito contentes e uh, amanhã já pego o voo de volta pra casa, né? Vamos pra Vancouver amanhã uh, e hoje vai ser o último dia, a gente vai mostrar um pouco da cidade pra vocês e amanhã vocês vão ver a finalização dessa viagem lá no canal da Paula com a gente pegando o voo, chegando em casa. Então é isso, se é interessar nesse vídeo fica comigo e check it out. E a nossa primeira parada é aqui no Pier 21, e olha que engraçado, esse naviozão aqui, ó, esse Queen Mary 2, ele estava em Quebec City quando a gente estava lá, e agora ele chegou aqui. Mas eu acho que sim, era o Queen Mary 2, e agora ele está aqui no Pier 21, ele está seguindo a gente, cara. acho que é um, um chamado aí para a gente poder fazer um, um cruzeiro aí, quem sabe, quem sabe o é um cruzeiro aí. Onde estamos, né? Obviamente que a Paula fez o roteiro de hoje, estamos no museu, porque é o que a gente mais faz em viagem, é essa, que a Paula faz, quando a gente é vai um viajar, a Paula só gosta de ir em museu. Mas parece um museu bacana, a gente está no Museu da Imigração, e aqui no Pier 21 chegaram muitos imigrantes de vários lugares do mundo, então aqui eles contam a história dessa imigração aqui, começando em Nova Scotia. O museu ocupa o lugar onde funcionava um antigo terminal marítimo de imigração, entre os anos 1928 e 1971. O Pier 21 é o último terminal da imigração oceânica restante no Canadá, devido à sua importância no século XX. Cerca de 1 milhão de pessoas, 20% de toda a imigração da época, chegou no Canadá por esse pier. Aqui é onde a gente tá, então eles passavam mais ou menos por aqui, pelo landing deck, né? passavam por toda essa sala, deixavam as malas deles aqui nessas cages, ó, nessas jaulas, né? aqui eles passavam por toda a parte da imigração e se eles fossem aceitos eles iam para essa outra sala aqui onde eles já podiam pegar as instruções deles e os vistos, né? então aqui tem Toda a parte da malha ferroviária. E aqui desse lado, a parte da detenção, né? E das salinhas que até hoje tem nos aeroportos, né? Sim. Aqui já era a estação de trem, onde as pessoas podiam pegar o trem para qualquer lugar do Canadá. E uma cafeteria aqui também do lado. Tinha já um Starbucks nessa época. <risos> <risos> Tinha Starbucks na época já. Nessa época, eles prendiam também na detenção e mandavam de volta quem era homossexual. Então eles podiam entrar lá, não podiam migrar. Hoje pode. É só de comer leve, tá não podia. E aqui é uma representação de como eram as cabines. Mas isso daqui é uma cabine chique, né? As cabines do povão eram assim, não. É. Cabine chique do avião, do, do, do, do, do barco. Tudo custava mais ou menos 100 dólares a passagem de barco. 150 Europa? dólares do, do, da Europa pra cá. Deve demorar quanto tempo? 7 dias, ele falou. Não, 7 dias era pra ir até Toronto. Ah, até Toronto. Mano, de barco deve demorar um mês pra chegar aqui. Ah, se pá. Aí ah, aqui são os barcos que chegaram. Alguns dos barcos daqui né, vinham sempre pra cá. Inclusive este barco aqui é irmã do Titanic. É tipo o gêmeo do Titanic. Olympic. Então aqui essa parte que a gente tá agora. Era justamente o saguão. Essas portas. Essas janelas aqui não eram janelas, eram portas que eles abriam. E as pessoas desciam da embarcação e vinham direto pra essa salinha aqui, que é onde. Eles passavam por todo o processo de imigração. Aqui tinha a parte das customs, que é igual sempre, continua sendo igual. É trazer comida, queijo, né? Toda essa coisa. E aí ali na frente tem um trem, que é uma réplica do vagão de como realmente era naquela época. E é muito interessante, porque é totalmente desconfortável. E eles tacavam a galera nesse bagulho, mano. Já pensou? Você viajar sete dias no bagulho de madeira, no bagulho de madeira. Uma réplica de como era, só que não tinha essas escofinhos aqui, ó. Por que, que esse porto era tão importante? Porque Halifax é o primeiro primeiro ponto de contato se assim, digamos, também América do Norte para quem vem da Europa. Então você sai daqui e Halifax é o primeiro o primeiro porto, porque aqui não tem aqui não tem ligação com o continente. Tá? Aproveitando que Halifax é uma cidade de muita importância histórica para o Canadá, também visitamos a citadela. Um forte construído nos anos 1700 para defender a cidade, quando o Canadá ainda era uma colônia britânica. Bom, deixa eu contar para vocês um pouquinho qual que é a história desse lugar. É, essa citadela, né? esse forte, ele foi criado em 1800 e pouquinho, logo que o Canadá foi colonizado pelos britânicos. A Rainha Vitória mandou pra cá algumas tropas E aí construíram esse lugar pra essas tropas ficarem E também pra proteger a cidade, né Porque ele fica bem no alto E tem esse monte de canhão aqui atrás de mim Que eles ficavam protegendo a cidade, né Assim, digamos Então esse lugar aqui ele foi usado por mais de 200 anos Primeiro com os soldados britânicos Depois, quando o Canadá começou a ter a sua independência traços é, O exército canadense que ficou aqui nesse lugar. Então, é um lugar que tem muita história, porque ele existe desde 800 e pouco e eles mantiveram do jeito que era, né? Então, era aqui que os soldados moravam. E por que foi construído aqui, né? Porque Halifax seria um ponto de acesso assim mais fácil, né, da Europa para cá, para quando é, para quem viesse de barco. Então, era um lugar que poderia ser atacado, assim, digamos, facilmente. Depois da Segunda Guerra, né, depois do final da Segunda Guerra, eles desativaram esse lugar e virou um quase que um museu, né, um lugar histórico. Mas ele serviu como casa para muitos soldados por mais de 200 anos Aí, Como eu falei para vocês, tem vários canhões aqui E ali era o prédio principal, né? onde tinha os dormitórios e etc Uma vibe bem Game of Thrones, assim, digamos A baixa temporada aqui agora é de 7 dólares, então é bem baratinho, vale bastante a pena conhecer. A Canada Trip é um oferecimento da ILAC like English Schools, cursos de inglês em Vancouver e Toronto, no Canadá. Para saber mais, entre em contato hoje mesmo com a Easy Travel. aqui hoje aqui na citadel da casa Barbos. a casa de, Ca... de Ote da casa Busa é. parece que a gente está muito entrando no negócio do game of thrones aqui, cara, muito legal, olha, é. acabou de almoçar no restaurante mais caro de Halifax, Mano, foi o Google que me enfiou nessa. A comida foi excelente, mas, né? 80 dolinhas. Mano, foi o Google que me recomendou. Eu peguei com o Google, mandou um e-mail, pro Google e reclama. Ah, fala, o Google quer te fuder. Fala, Quanto, quantos, quantos precinhos tava? Ah, não parei, mano. O Google recomendou como sendo, sei lá, o melhor santo dessa região aqui. <risos> eu falei, ué, parece interessante pra gente ir lá ver <risos> Mas nas fotos não parecia chique, entendeu? Porque eu sempre olho as fotos pra ver se parece muito chique. E aí, nas fotos, não parecia chique, parecia brega. Mas aí a gente chegou lá, eu acho que eles reformaram, não sei. Era muito chique. Estamos chegando no final da viagem. A gente vai daqui pro camping, tem que lavar aquele monstro ali. E depois... Que que... Mano... <risos> o que você tá fazendo, velho? quando você tem? Era um golfinho. O que você tá fazendo, mano? Eu não posso sentar nele, porque a gente vai uh, pro camping, lavar o motorhome, arrumar todas as coisas, arrumar todas as malas Dar uma lavada no motorhome pra amanhã, bem cedinho, até as 10 da manhã a gente tem que entregar ele E ir pro aeroporto, esperar pra voltar pra casa E essa viagem tem sido e foi extremamente incrível E a gente tá sendo abençoado aqui de estar tá finalizando o dia com esse pôr do sol Maravilhoso. Até dá uma musiquinha de fundo. Olha que legal. Olha é ali. <risos> What the hell? é submarina? A gente pediu aqui um River Tales. Pra quem não sabe, isso aqui é tipo um donut achatado. Tipo um colinho de chuva, mas achatado com açúcar e canela. E aqui é eles colocam coisas em cima, tipo chocolate, marshmallow. Né? Várias coisas. Várias coisinhas. É, é uma massa. Vocês vão, vão ver. A gente acabou de pedir. Porque muita gente falou pra mim desse Beaver Tail aqui no Canadá. E eu não cheguei a experimentar ainda. E, e esse Beaver Tail World Famous Pastries é a marca mais famosa do Beaver Tail que tem aqui. Então vocês precisam experimentar quando estiverem por aqui também, vale muito a pena. Isso é um Beaver Tail. Olha a cara. Olha que bonitinho. E eu peguei também um... Um beaver hot dog. <risos> Olha ali, desesperado, desesperado. O que, que você quer? O que, que você quer? Que lugar bonitinho. Halifax tá de parabéns, viu? Muito fofo. Cara, tem uma coisa que eu adoro fazer na minha vida é isso. Para. Tchau, Babs. <risos> Para. Vou machucar um o Babs. <risos> É. Você vai ficar todo magoado, tipo, eu acho que a Babes Chegando no final do dia aqui em Halifax A gente vai conhecer a Halifax Central Library Que é um prédio que ganhou vários prêmios de arquitetura, inclusive E o prédio é muito bonito mesmo, olha só Eles têm um garden lá em cima Que parece que dá pra ver a cidade toda Vamos lá conhecer um pouquinho desse garden Mostrar pra vocês esse final de tarde aqui em Halifax E, infelizmente, acabar a viagem Falar um pouco sobre Halifax, né? Ah, eu tive uma impressão totalmente diferente da cidade do que eu tinha antes de vir conhecer, é uma cidade bem grande, são 400 mil habitantes, então a gente tem aí uma mini Vancouver, assim eu diria, ah, é uma cidade portuária, cheia de coisa bacana para fazer e com programas de migração facilitados para cá. Aqui eu acho que tem umas oportunidades muito maiores por ser uma cidade menor e por ter uh, esses programas de imigração mais facilitados, a cidade precisa de imigrantes, a cidade precisa de mais gente, né? a província em si precisa de mais gente, então aqui com certeza vai ser um lugar legal para vocês poderem viver, estudar e se desenvolver, então não tenham medo de ir para cidades menores, não precisa ir para Vancouver, não precisa ir para Toronto necessariamente, né? vocês podem ir para cidades menores também e a gente também trabalha com colleges e escolas nessas províncias do Atlântico também. Então vale muito a pena vocês primeiro entrarem em contato também com o um agente de imigração e já deixando aquele jabazinho básico também, o contato do pessoal da Go North está aqui embaixo para você poder fazer aí a sua análise de perfil para a imigração e ver quais são as suas, suas, suas possibilidades, às vezes vocês já estão com o negócio pronto para poder vir e, e não sabem. E é isso aí, amanhã no canal da Paula vocês vão ver o final desse vídeo da viagem. Hoje foi o nosso último dia aqui em Halifax, então a gente se vê amanhã no vídeo dela. Infelizmente, acabou a viagem, it's time to go back home. Então obrigado por ter assistido até aqui, obrigado a todos os nossos patrocinadores também, o pessoal da University Canada West, da ILAC, da Casa Toronto, Casa Vancouver, o pessoal da Go North e a Treezy Travel também, por ter ajudado a gente a fazer essa viagem e ter apoiado a gente desde o começo. Então gente, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, não deixa de se inscrever. Dá o like, comenta e a gente se vê amanhã no último vídeo da viagem no canal da Paula. Tchau! Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto, serviços de acomodação estudantil no Canadá. Nós estamos indo para Vancouver. Hora da verdade, hora de pesar as malas. Não pode passar de 23 quilos. Nossa! Foi aquela travada, né? Abrir mala, pôr a calcinha pro lado. Quem tá triste. Cancelaram o nosso voo. Não era pra gente ir embora hoje, tá vendo? Você quer ir pra Vancouver? Você tá cansada de aeroporto?